Enjoy the ride! Ora, boa só quem fala do grupo! Mais um videozinho! Desta vez, manos, é um videozinho de top 5. Outra vez, manos, segundo episódio de top 5 de armas, manos. E o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer hoje as top 5 facas. Um, vou vos mostrar aqui em game, menos as duas primeiras. As duas primeiras não vão ser em game que eu vou mostrar, vão ser tipo por imagens, porque não há à venda na Steam, tá bem manos? Mas, mas pronto, não se esqueçam, manos, deixar mega likezão aí. Se quiserem ser esse ou outro jogo qualquer mais barato para PC, link na descrição da Instant Gaming e pronto, manos, vamos começar. Vocês podem ver, temos uh, uma carambite da mas... Ok, isto, isto é assim ou não está carregado? Espera aí, eu não sei se é assim. É, é, acho que é assim. Carambite da masco estilo original de fábrica. De fábrica. Eu acho que esta carambite está bem gira, mano. Eu ponho esta em quinto lugar porque tô, eu curto bem desta cena aqui, destas riscas que estão a ver, mano. Pá, acho que é top mesmo, está bem gira a arma. Um, é uma boa knife, é, das minhas, é o tipo de knife que eu mais gosto, que é a Karambit, que é a minha, a minha preferida, não é? Depois tenho a Butterfly depois tenho uma M9 uh, Para mim carambit é aquela coisa, eu, eu se quisesse ter uma Karambit, queria ter qualquer uma, qualquer, nem que seja a default Karambit default, vou amado manos, mas pronto, é isso E também uma Butterfly fade manos, esta arma também está top zoom. Top zone. Não, top, tá top zona mesmo manos. Esta arma está top. Os preços estão a passar aí em baixo, por isso eu não vou precisar dizer, não é? Mas pronto. Esta arma está top mesmo, manos. Eu acho que está linda para butterfly uma fave, está mesmo top. Portanto se vocês quiserem arranjar uma faca aí para apostas ou tipo, trocar etc. Aconselho-vos uma Butterfly fade, porque vocês vão ficar muito contentes que eu já tive uma na mão nos servidores comunitários. aqueles que mudam as skins, ei manos, caga fappei. Não, estou a brincar, mas bom, manos Aconselho-vos bastante ter esta butterfly que é mesmo gira Pá, é das melhores butterflies que existe Eu não sei se há uma butterfly doppler Tipo doppler safira, aí manos eu, eu fiz isso num, num server comunitário, ficou top mesmo Toda azulinha, ui, ui, que tesão que até arrebento as veias Estou a brincar E... Uma Carambit Slotter Factory New, manos. Esta Carambit é linda. É linda, manos. Eu adoro esta Carambit. Gosto mais desta do que a Doppler, manos. Acho esta Carambit mesmo top. Um, pá, esta Carambit é destruidora. Destruidora. Mesmo. Destrói tudo. Para terceiro lugar, manos. Ela custa... Ela custa quanto? Eu já vos digo. Também está por aqui embaixo. 360 euros arredondado. Foda-se punha, mano, escapou tudo de knife linda ainda por mais carambit, slaughter eu vejo slaughter, uh, skin slaughter noutras naifas, não gosto de nada mas na carambit fica top, não sei porquê mas fica mesmo top top top, carambit topler, safira esta carambit, mano está mesmo, ó, oh, linda bela e amarela, bela amarela, bela e amarela pronto, mano, esta carambit está mesmo linda olhem, olhem aqui a cor do azul Está puto lindo, mano. Uh! Apesar de dar que veias, não é nenhuma. Pá, eu acho que está bem linda esta carambita. Ah, uh, ela é um bocado cara. parece que está a passar por aqui, na imagem, qualquer, não sei o então, ano. não é edita, eu vou pôr. Pá, está mesmo linda esta carambita, mano. Sério, para fazer trocas, esta carambita, ó. Oh. <tos> Bele. Vocês querem uma lore, dão uma... uma... uma esta. Nem sei, as pessoas podem até ficar mas mamães pá esta e a rubi são das mais giras de segundo lugar mas a primeira é impossível ninguém bater a primeira nenhuma nenhuma bate a primeira eu não gosto muito da emerald portanto não é a emerald está em primeiro lugar vamos ver então qual é que está em primeiro lugar E aqui a é cana beat fucking lord que puto de naifa linda linda puto de linda Factory new manos, que puto de linda Olhem, ai, ai que de linda mano. Já tem aqui um risquinho Ei, mas que puto de linda manos Olhem, caputo. Tem aqui um punho verde e depois, ai Esta é carambito manos, quem tiver esta carambito Juro, dê-lhe um puto de um beijo no cu Estou-te lá a manos Que puto de linda Minha, ui cara. caga para ela, quero ela agora mas pronto, manos, é isso. Espero que tenham gostado deste videozinho a mostrar as minhas 5 knivas. Portanto, não se esqueçam de deixarem o de like, como vocês acharam no último vídeo, se passarmos mais 50 likes, eu pedi 40 e vocês deram 50. Portanto, que tal eu pedir agora 45 e ver o que é que dá, tá bem manos? É isso, mano. Espero que tenham gostado deste videozinho. Fiquem bem, até ao próximo vídeo e.